Após dois anos de PIB baixo, sendo até negativo em 2020, estamos retomando o crescimento da indústria no ano de 2022. Em franca aceleração, a pergunta é, o que pode parar a minha operação ou quais equipamentos podem se tornar um gargalo? Meu nome é Franco Lavatelli e esse é o primeiro vídeo da série de indústria. Dentro do processo Fabril, a rastreabilidade é um dos tópicos mais importantes. Com as nossas impressoras térmicas, leitores e coletores de código de barras, você garante uma correta identificação dos produtos, verificação e um controle do processo. Oferecemos diversos acessórios que podem acompanhar os equipamentos, garantindo uma melhor ergonomia e produtividade para os operadores. Além disso, os nossos tablets robustos são feitos para operação em campo. Como mini computadores na mão do operador, garantem uma maior gestão da produção. E não podemos nos esquecer da comunicação entre equipes, através dos nossos smartphones robustos que podem se comunicar em push-to-talk e com o um sistema de controle nativo MDM. WorldSource traz diversas vantagens para você, como suporte e manutenção dos equipamentos, um SLA competitivo, além de atendimento em todo o território nacional, Assim você continua produzindo enquanto nós cuidamos da infraestrutura. Quer saber como a Simpress pode simplificar a sua rotina? Clique no link da descrição e saiba mais.